Já é Próxima próximo vai ser de é, Não sei, eu tô na brisa de melhorar de Kain Eu tava sentindo que eu, meu Caim tá ruim ultimamente aí eu quero dar uma melhorada nele Vou usar essa parede aqui pra virar Tô no... no... WTF? Ela outou no... O que aconteceu? Você fechar? Meu deus. Deleta, deleta o meu League of Legends. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, A live acabou aqui, deleta o meu League of Legends. Eu não possuo o direito de jogar esse jogo, não, não, não, não, não. Eu odeio a minha vida. Está aqui. Essa push aqui. Peguei. Falou, Freirezinho. Dá ali. Lido como um livro. Lido como um livro, Freirezinho. Ai, papai. Falou, Denarzito. Volto certo. Acho que eu mato o seu cara. Matou Nossa, essa até que é legal, dá uma solução então. Filha é da puta psicopata do caralho da puta psicopata psicopata psicopata And we had music I mean you want things to Nossa <risos> Cara O boneca aqui é a fazer dano rapá! Okay, okay, up okay. For you. Oh o que que Meu Deus, que eu fiz? que eu fiz? Morreu Cara, tinha pegar mais kills, mano. Tô com pouca kill. <risos> <risos> Neutralizado. Neutralizado. é oh, neutralizado Ele não morreu. Au! Agora, agora sim. Deixa eu matar esse maluco aqui, ó. Faleceu. Esse cara daí é o mais ignorante. Lendário. Fidalto? <laughs> no, no, no, time. Acertei. Que isso? O cara me derlou e saiu igual. Que isso? O cara flechou ainda. Dá pra pegar isso, mano? Ih, <risos> dá, dá, slô, slow, slow. Cara, eu quero muito matar esse maluco, velho. Que isso, mano? por que ele corre tanto? Ah, tô olhando. Tô ler. Mas mata, mata, mata, mata, mata, mata. Preciso mais 5 kills, velho. Ritualzinho de 50 kills e no Earth. Ih! Vai se completar no primeiro! Que é tipo... oh. Mano, por que esse cara corre tanto, na moral? Muito completinho. Eu imagino que o Kha'Zix vai fazer path pra baixo, tá ligado? Por fator de BRTT. Irível, muito possível. Mas eu aclino mais rápido que ele, de qualquer forma. E lembra que ele não tem flash, tá? Se esse Kha'Zix der mole, literalmente, ulta a cabeça dele e ele morre. Nunca vi Kha'Zix de Ignite. Novidade no mercado. Eles guardaram já? Ainda não, é não. Tá. Bora, bora, bora. Estou no baiano. Acertei o W, tá morto. Fica junto pro Kha'Zix tá matar. Foca o foca o Kha'Zix. Eu saio. Tem âncora. Nice. Tá, vou sair, vou sair. dá ali, focola. Olha ah lá, e como eu falei, é mó cleanz porque agora eu volto com o item e contesto o arroguejo de cima. É muito completinho, véi. Você tá ligado? Pra onde que eu vou fazer o path de novo? Hum, que eu... é, Ele não compra isso aqui, não, véi.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 Então, tipo, até o teu limiar essa matchup é difícil Mas depois o limiar fica muito fácil Tadinho pra mim, velho, eu pego ele muito fácil, você ultar Peguei Opa Peguei também Opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não tem flash, não tem flash, lembrei disso Pega, pega, pega Se deu slow a gente pega Dale, focola! Nice, moleque! Faz o Aralto aí, o que é pro top. Ah, não! Tem... Nem, nem dá tempo, nem dá tempo. Só sai, nem só sai. Nem dá tempo, é, não 15 sec, tempo. 15 sec. Já tá pra nascer o Baron. Também, não se tivesse sido essa play aqui 30 segundinhos depois, Dava pra nascer o Baron, velho. Aham! Dava pra ter metido o loco. Tá safe é que uma estão de armadura. Só o Kha'Zix buildou armadura por enquanto, véi. Tipo, isso aqui é, é o jeito que você sempre vai buildar de assassino, gente. Primeiro item sempre vai ser um de letalidade. O segundo, você pode fazer ou dois de letalidade, ou ir pra uma Last Whisper de 1450. que o Caçadinho vai ter zonas na build, e o Baiano com certeza vai ir pra item de armadura também. Então eu já deixo essa LWzinha aqui como quem não quer nada, tá ligado? Porque ela se paga muito, véi. É 1450 de gold, já dá um armor bem bem decente. Aí eu faço outro item de letality, e depois dele eu fecho a LW, que dá muita armor pen.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 Mano, eu acho que a gente consegue fazer Baron não.